Cara, acabei de passar, acabei não, estou passando ainda por um processo de ócio criativo. Se você me segue lá no Instagram, se não segue, não esquece de seguir lá. Tu viu nos meus stories, né? Se tu me segue lá, tu viu que eu tava passando por um processo gigantesco de... O que, que eu gravo pra eles? Eles estão esperando que eu dê a, a, a receita pronta pra poder conquistar a pessoa que eles tanto amam em cinco minutos e não existe essa receita, como é que eu vou dar essa receita pra eles? E aí eu pensei, quer saber? Vou ligar a câmera e vou falar, sabe por quê? Porque, cara, nem sempre a gente tem pra entregar para as pessoas o que elas esperam da gente, bem porque a gente não tem como ter controle do que, que as pessoas esperam da gente. Então, não tem muito o que fazer. Eu sei que isso desrespeita meu trabalho, mas tô falando aí para ti, para ti mesmo que está me assistindo, para tu aplicar isso na tua vida. Nem sempre tu tem que carregar o mundo nas costas de estar tá suprindo as expectativas de todo mundo. Isso é muito pesado. Eu já fui muito essa pessoa de ficar carregando todas as expectativas. Tipo assim, ah... Tal pessoa da minha família espera que eu reaja de determinada maneira. Então eu vou reagir assim. Ah, tal pessoa está esperando que eu seja essa pessoa que vá fazer tal coisa agora. Aí eu ia lá e fazia. E aí quando eu via, não estava sendo espontâneo. E quando não é espontâneo, não vale a pena fazer. Se não é de coração, não vale a pena. Viver para poder agradar os outros não é viver. As pessoas estão sempre esperando muita coisa da gente, sempre, e elas nunca vão parar de esperar. A gente é assim com os outros também. Inclusive, a fórmula secreta para nunca mais se decepcionar amorosamente, com amizade, com parente, com família, é parar de esperar. Para de esperar muito das pessoas. Para de querer que elas reajam de determinada forma, que elas ajam de determinada forma. Para, cara. Eu sei que é difícil, tá? É um exercício diário, aquela coisa, né? Não adianta tu só perceber que, ah, na verdade eu tô esperando muito dos outros. E aí, deu, desliga a chavezinha, deu, não tô mais esperando nada de ninguém, agora minha vida tá tranquila, tá fácil, é isso aí, Tata. Não, não é assim. Quando tu percebe, tu ouviu falar agora, Vai fazendo um exercício diário de tentar esperar cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, tanto amorosamente quanto com amizades ou para lidar com a tua família. Isso vai te ajudar, porque quando a gente para de esperar, os outros param de decepcionar a gente. Enquanto a gente estiver esperando, a chance da pessoa te decepcionar é muito grande. E ao contrário também, enquanto as pessoas estiverem esperando da gente, a chance delas se decepcionarem é enorme e isso é um problema delas. A gente não tem como atuar na área de resolução de problemas dos outros. Mesmo eu tô aqui conversando com vocês, sempre tentando ajudar vocês é, a resolver os problemas amorosos, os love dramas de vocês, eu não tenho como ir aí e agir, sabe? E de nada adianta tu ouvir eu falar tudo isso que eu, que eu falo aqui, se tu não colocar em prática também. A minha psicóloga, ela sempre fala, que tem pessoas que vão lá e simplesmente vomitam e simplesmente querem que elas sejam um balde sabe na nossa vida também é assim tem pessoas que elas só querem que tu sirva de balde de privada para elas e elas vão falar, falar falar falar falar falar falar se é um amigo se é alguém da família tem situações que tu pode ser que tu pode servir de balde para pessoa não tem problema desde que tu tenha consciência que ó nesse momento meu amigo eu tô aqui para servir de balde para ti vem pode pode despejar tudo aqui. Pode despejar que nesse momento eu vou, eu vou ser balde. Agora, no dia a dia, tu levar uma amizade, tu levar um relacionamento, tu ter alguém na tua família que só serve pra despejar coisa em ti, aí não dá, né? Aí não dá. Aí tem que ser conversado. Tem uma moto me atrapalhando bastante nesse momento. Enfim, gente, mesmo eu sempre falando que não existe fórmula mágica pra nada nessa vida... Parar de esperar dos outros é como se fosse uma fórmula mágica para tu parar de se decepcionar. E também parar de querer ficar suprindo as necessidades dos outros o tempo todo. Parar de querer ser aquilo que as pessoas esperam de ti. Isso não funciona, isso não é viver, beleza? Espera aí que eu vou chamar o Tedinho aqui para dar um tchau para vocês no vídeo. Tedinho! Vem cá, amor! Já que ele não vem até mim, eu vou até ele, né? Vou pegar vocês aqui. <risos> Olha só, eu gravei num tapetinho de yoga. Olha só, tapetinho de yoga, minha pantufinha e minha canequinha. Oi, meu amor, dá um oi para eles. Oi, gente, eu sou o Tedinho. Eu já apareci uma vez aqui no YouTube, minha mãe fez um vídeo comigo bem legal. Eu não sei se vocês viram, foi um vídeo bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou muito fofinha e lindinha. Tchau, pessoal!